Olá pessoal, sejam todos bem vindos ao nosso canal, vamos hoje estar mostrando nesse vídeo o passo a passo completo da transformação dessa peça bruta aqui, ó. isso daqui, ó. uma mesa rústica com pés em metal com acabamento top, vamos mostrar detalhadamente desde o início até o acabamento dessa mesa. Fique com a gente até no final, não perca nenhum detalhe. Pessoal, nós fizemos a primeira etapa, né, que literalmente dá uma desengrossada no, no pranchão. Né? Vocês viram que a gente trabalhou com a lixa 36 aqui. Ó, já Depois de uma meia hora de lixa, o tampo da mesa já, já mudou. Esse, esse lado é o lado de baixo, onde vai ficar os pés da mesa. Agora é uma etapa bastante importante, que apesar de ser uma mesa rústica, é a mesa que tem que ficar bonitinha, parada das pontas no esquadro. Apesar de que a gente não vai aparar ela nesse momento, mas a gente precisa de fazer algumas definições. Para a gente fazer essas marcações, a gente trabalha da seguinte forma. A gente vai medir o pranchão nessa ponta aqui. Né? O pranchão aqui ele deu 91 de largura. É, então, a metade desse pranchão... 45 e meio, eu vou estar marcando aqui depois vocês vão entender por quê. então a gente vai marcar os 45 e meio aqui, do outro lado a gente já fez também desse procedimento, lá deu um pouquinho mais largo, é, mas o importante é vocês entenderem de um lado para que, que serve e a gente faz replica tudo do outro lado, beleza? Bom então seguindo aqui, como a gente marcou lá o centro da mesa e marcou aqui também o centro da mesa, a gente vai usar esse perfil de ilumina aqui, coloca exatamente no centro, o meio da mesa nas duas pontas, certo? É, isso, essa marcação vai servir para a gente definir onde a gente vai aparar o pranchão. Apesar de que a gente não vai cortar agora, mas a gente vai marcar, porque a gente vai necessitar dessa marcação para a gente fazer a instalação da cantoneira, que é o chapeamento da mesa, né? Inclusive, a gente deixou um vídeo aqui, já mostrando como a gente faz. Eu vou deixar um card aqui em cima, para quem tiver interesse, estiver é, fazendo, né tiver interesse no vídeo, a gente vai deixar o card aí. Então, beleza. A partir daqui, a gente vai esquadrejar as pontas da mesa. Beleza? Então, como o nosso perfil de alumínio ele está é, no centro né, da mesa, a gente vai usar um esquadro. A gente quer aproveitar o máximo, né? Vai aproveitar o máximo. tá vendo que aqui tem estrago aqui, deixado lá na motosserra quando eles cortaram a madeira lá, a gente quer aproveitar esse pranchão ao máximo então eu vou trazer o esquadro aqui ó, apoiar ele nesse, nesse perfil que está centralizado e a gente vai fazer essa marcação aqui ó. pra mim basta fazer de um dos lados é, mas quem quiser fazer dos dois lados, tranquilo. Vamos fazer lá do outro lado. A gente tem que ir sempre pro o lado que ele está menor. Okay? Aqui o pranchão tá até, foi até aparado mais ou menos no esquadro. Então a gente vai tirar isso daqui fora. A partir desse risco né, Que a gente colocou literalmente a mesa no esquadro A gente vai definir o local onde vai ficar a chapa da, da cantoneira né, O chapeamento da mesa E a instalação do pé depois Para ficar tudo alinhadinho, tudo bem bonitinho E fica ligado que a gente vai mostrar também O acabamento da borda orgânica aqui que Essa borda vai ser orgânica A gente vai mostrar qual que é o cuidado que a gente tem para manter ela o mais... É natural possível, né? A gente tira só as esquinas vivas e alguma farpa, alguma coisa que possa estar machucando as pessoas. O resto vai ficar mais natural possível. A gente vai mostrar em detalhes quando a gente faz esse acabamento para preservar aqui a, a borda orgânica da madeira. Beleza? Pessoal, a gente já fez um acabamento na parte de baixo da mesa, já fez o chapeamento, como vocês viram aí, é, e enquanto a gente aguarda a chegada dos pés para a gente já poder fazer o rebaixo e a instalação, a gente vai é, continuar aqui na produção da mesa na fase do acabamento das bordas orgânicas aqui. Como o nosso cliente quer a borda bem natural, a gente vai fazer retirada do excesso de casca que ainda tem aqui, né? É, e a gente vai usar lixadeirinha manual aqui, angular, só para tirar o excesso da quina né? e tirar alguma farpa, alguma coisa que possa vir a machucar. É, e no restante vai ficar bem orgânico, bem natural. A gente vai usar no finalzinho a escovinha de aço para limpar e deixar a madeira do jeito que ela vem lá da floresta. Então... Aqui é um trabalho que é feito bem manualzinho mesmo, com bastante cuidado, para não danificar a borda natural da madeira, beleza? Aí vou acompanhar um pouquinho aí do, desse trabalho. Pessoal, essa etapa aqui é a etapa de definição né? é, de, das medidas de onde a gente vai instalar os pés. Né? É, aproveitando aqui o gancho, estou com os pés aqui, né? ainda, não, ainda falta pintura no preto fosco, que está só para a base. É, eu recebi recentemente algumas dúvidas de, é, de pessoas me perguntando sobre a largura do pé, a proporção de largura, essas coisas. É, o pé é o seguinte, a largura do seu pé vai depender da largura da sua prancha, mas não, é uma, não há uma grande variação. Nesse caso aqui, essa, a gente vai sempre pela menor largura da prancha para pra você definir o tamanho do pé. Então a gente definiu por esse local aqui. né? A gente, primeiro passo, a gente vai estar instalando esse pé a 47 centímetros aqui da ponta da mesa. Né? 47 desse lado e 47 do outro lado. Então eu medi primeiramente aqui os 47 centímetros, verifiquei essa largura no local aqui e a partir daqui a gente definiu o tamanho do pé. Então eu não posso definir a largura para um pranchão que eu não tenho em mãos, não sei largura. Então beleza, aqui o nosso pé chegou, né? A gente está, só para vocês entenderem, nesse local a gente está com 90 centímetros de largura. A gente pediu lá um pé lá. O serrageu ainda tá fazendo para a gente lá um pé de 70 centímetros de largura. pra tá deixando no mínimo 10 centímetros de borda, né? Onde termina o pé aqui para cada lado. Então, nesse caso aqui, aqui vai ficar com 10, lá vai ficar com 11 ou 12, um pouco mais. Beleza? Então, próximo passo aqui fazer a marcação onde a gente vai rebaixar para instalar o pé. É, então, eu vou começar marcando aqui os 47 centímetros, né? Tudo começou quando a gente marcou a mesa lá para esquadrajar a, a cabeceira aqui, né? É, então vou estar tá marcando os 47 centímetros aqui. Aí com o próprio peça você já pode trazer o pé e colocar no lugar, né? Mais ou menos. No lugar que ele vai ficar aqui. E aí, é muito simples. Faz a conferência dos dois lados. E deu nove e meio da borda. Recom um 10. Aproximadamente. Um pouco menos de 10 centímetros de cada lado. A gente confere essa medida aqui. Ok. Aí a gente faz a marcação aqui. Para estar tá fazendo rebaixo. Eu sempre faço rebaixo em todas as mesas. Mas tem gente aqui na minha cidade que monta simplesmente aqui. Só parafusa. O pé aqui está pronto a mesa, mas a gente faz um rebaixo de cerca de 4 milímetros para o pé descer dentro da madeira para esconder essa orelhinha aqui para ficar um serviço mais, mais bacaninho, um serviço mais diferenciado, né pessoal? foi feita a marcação, a gente vai repetir o processo do outro lado lá, não é necessário mostrar e a gente vai passar para o passo do rebaixo aqui, depois já furação e instalação do pé, beleza? Aqui agora no, no rebaixo, né, a marcação aqui, instalação das guias é o mesmo processo que a gente mostrou no vídeo anterior é, da instalação das cantoneiras aqui, então é muito simples. A gente vai fazer o rebaixo aqui, vai testar o pé e depois a gente passa para a instalação. Bom, terminamos o rebaixo desse lado, né? A gente copiou exatamente o desenho do pé, copiou os fixadores aqui, né? Agora a gente vai estar tá colocando. Vocês podem ver que vai ficar um trabalho bem, bem bacana. Vocês podem ver ele desce bem justinho, fica bem retinho, não fica nada para fora da madeira. Lá na casa do cliente, a gente simplesmente, é parafusa aqui e está pronto o serviço. Então, a gente vai fazer, copiar lá, a gente vai fazer lá do outro lado agora, e depois a gente vai estar tá passando para o passo do acabamento. Finalizar a etapa dos pés, aqui ó. Eu vou fixar os pés, apesar deles ainda não estar tá pintado. A gente pintura dos pés, a gente faz por último. Mas eu vou fixar aqui, demonstrar que fica um trabalho bem bacana, beleza? É parafuso rosca soberba, Philips normal. A gente já tá com os rebaixos aqui pronto, né? Na peça de metal, é simplesmente parafusar agora. bem firme, né pessoal? Um resultado bem satisfatório. Mas no finalzinho a gente vai demonstrar tudo prontinho. Beleza? Pessoal, então aqui vamos fazer agora a etapa final da mesa. A gente não gravou a etapa da seladora, porque a etapa da seladora é praticamente idêntica a essa etapa que a gente vai fazer aqui. Então a gente já realizou a etapa da seladora, a gente já fez dois lixamentos, né? É foram duas demãos de seladora com dois lixamentos. Primeiro lixamento, lixa 220. Segundo lixamento, lixa 320. A gente já aplicou uma demão de verniz. Né? E essa mesa vai receber duas demãos de verniz. Então a gente já aplicou uma demão. E a gente vai fazer o mesmo processo que foi feito com a seladora. A gente vai passar a lixa 320. Nesse verniz aqui, já está seco. Já tem 48 horas de aplicado Está seco para... Para muitos a mesa já está pronta, né? É, tem alguns clientes que gostam da mesa um pouco mais rústica e a gente já deixa desse, desse, desse nível de acabamento e faz a entrega. Mas essa mesa vai ter um acabamento um pouco mais espelhado, um pouco mais refinado. Não é o, o acabamento mais top que a gente ainda consegue fazer, mas é um acabamento intermediário. Então a gente vai fazer um lixamento aqui, que é o mesmo processo da seladora para a gente ganhar tempo no vídeo, beleza? Vamos lixar e vamos aplicar a camada de verniz final aqui. Pessoal, depois do lixamento aqui, antes da gente prosseguir, é, a gente vai fazer a limpeza aqui, né? Tanto com o tecido e um pouco de ar comprimido nas bordas aqui para tirar a, a todas as impurezas. Antes de aplicar a última camada de verniz. É, eu peço que quem gostar do conteúdo, se puder deixar o like, né? Compartilhar o vídeo aí, deixar o sininho ativado, inscrever no canal, para ajudar a gente aí a tá fortalecendo o canal. É, peço que não reparem a bagunça desse canto aqui onde a gente está gravando. A gente tem obra aqui, a gente teve que se amontoar nesse canto aqui para fazer por enquanto. Em breve vai estar um espaço mais organizado aí para a gente estar tá trazendo uns conteúdos bacanas. Então, aqui a limpeza depois do lixamento. É... No processo de lixamento, costuma se dar meio que um granulado de verniz que vai soltando da lixa. Então a gente passa um pano, né? pode se passar até um umedecido com thinner, mas não muito, a gente passa um tecido, que a gente já passou, passa um tecido limpando toda a base da mesa para a gente aplicar um novo verniz. É, nas laterais aqui a gente vai forçar bem um ar comprimido para é, não ficar impureza, porque as bordas são orgânicas né? e elas tendem a estar tá segurando alguma impureza. Então a gente vai soprar um ar aqui. É, já está envernizadinho, vai receber só uma nova camada. É, não vou entrar em detalhes de diluição, mas uma camada de verniz mais diluído, só para acabamento mesmo e puxar um brilho. Tá ok? Sobre os produtos que a gente usa e a forma de aplicação, a gente utiliza né, a pistola comum, né? Está até bem surradinha já. E a gente recebe algumas perguntas, é, tanto no Instagram quanto no YouTube, se é resina que a gente usa ou verniz PU. Então, pessoal, não. A gente não tem conhecimento para trabalhar com resina ainda e nem com verniz PU. A gente utiliza... né? Sem fazer propaganda, todas as nossas mesas são feitas com esse produto aqui. Ok? Maiores detalhes pode deixar no comentário aí que a gente vai estar respondendo. Sobre diluição que a gente usa, é, sobre quantidade, de mãos, lixas. Qualquer dúvida no comentário a gente vai respondendo cada um aí. Ok? A gente vai passar para o processo verniz agora então.